Doutor Miguel, par do senhor, é o pastor Ângelo Martins. Ouvi atentamente o seu áudio, quando o senhor tenta explicar a outro irmão sobre o princípio da cultura do nosso povo evangélico, que foram preparados pelo pastor José Amar da Silva e também pelo pastor José Leôncio, para obedecer aos pastores e serem submissos a ele. Agora, eu quero deixar claro ao senhor a seguinte questão. No capítulo 13 da carta escrita aos hebreus, versículo 7, diz assim, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Atenção! Lembrar dos pastores que nos falaram a palavra de Deus e imitar a fé deles. O que significa dizer que eles ensinavam a palavra de Deus na sua pureza e viviam aquilo que ensinava. O que é que nós vamos agora é, olhar, lembrar do pastor Aito, da sua diretoria? O que é que eles estão ensinando? E o que é que estão vivendo? Vamos imitar o quê? A soberba dele?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 Aqui está o peso da responsabilidade dos pastores, quando a Bíblia manda obedecer a eles e serem submissos. Mas quando eles obedecem primeiramente a palavra de Deus e quando eles ensinam a palavra de Deus ao povo e vivem aquilo que ensinam, o que é que nós estamos vendo na vida do pastor Aito e seus correligionários? Suberba, arrogância, revolta, Grito com o povo, intolerância religiosa, perseguição religiosa. O que é que nós vamos imitar? Que fé desgraçada e miserável é essa nesses homens? Aonde é que a Bíblia manda imitar isso? E, sobretudo, a igreja transformada em uma empresa para o pastor Ailton e seus familiares, rendendo sol para eles... De maneira tal que a igreja para eles é uma empresa e o crente é mera mercadoria, é, calculados, avaliados ou aquilatados por aquilo que possuem. Se possui muito dinheiro e tem bens, é muito amigo dele, se não possui está distante. Logo, ele está provando que é um mercenário com a sua diretoria, só quer das ovelhas, a lã e a gordura. O que é que vamos limitar? O que é que vamos ser submissos a existição? Para aprender o quê? O que não presta? A guerra que ele criou com toda a igreja e o escândalo que está aí em todo o mundo, todo mundo sabe bem disso?